Oi gurias, tudo bom? Vim compartilhar com vocês hoje o segundo vídeo da série Terminadinhos. Hoje eu reuni os produtos desses últimos cinco meses em que eu fiquei bem ausente e eu queria dar mais espaço entre um vídeo de terminadinhos e outro, mas eu fui olhar hoje e os produtos estão todos com pó, tem pó voando aqui, porque eu tirei eles da sacola para botar aqui junto do meu lado. Então, vamos aproveitar, fazer, já que eu mexi neles, vamos aproveitar e fazer o vídeo, e aí eu já posso jogar ele fora. Uma coisa, eu tenho tentado me dedicar mais à minha rotina de cuidados, de beleza, porque eu sempre falo que isso é muito mais do que estética, é um momento de olhar para mim, é um momento meu, de atenção comigo, de carinho para mim. Eu vou tentar manter alguma ordem lógica disso aqui, uma lógica minha, talvez não faça sentido para ti. E... Mostrar por meio de categorias. Eu vou começar com pele. Esse creme costumava ficar na minha mesa de trabalho. Vocês sabem que eu já comentei em algum vídeo, num passado bem distante, que por causa da hiperhidrose eu não usava cremes e eu comecei a usar depois que eu comecei a fazer tratamento, que eu, eu, comecei, eu consegui não suar. Então, esse aqui foi um dos primeiros tubos de creme que eu terminei, na verdade. Um dos primeiros cremes que eu comprei, que eu busquei e que eu disse, não, este é meu. Então, ele tem uma, uma história especial, assim, um, um sentimentinho ligado a ele. E eu amo o cheiro desse creme. O Nuvem, pra mim, é um, o cheiro favorito da, do Kudisipay. Depois vem aquele do Deleite. E, gente, sensacional, seca rápido, não fica melequento, a pele absorve super bem, tem um cheirinho muito gostoso. Pra mim, ele é perfeito, perfeito. E, infelizmente, acabou e eu compraria, assim, de novo um dia. Eu terminei com o meu protetor solar, ele é o Nivea Sun Top Seco Sinais. Ele é um protetor solar facial diário, tem proteção solar 30 e ele é oil free, ou seja, ele controla o brilho e esse aqui, no caso, previne envelhecimento. Eu amo esse protetor solar, muito real porque ele não deixa a minha pele melequenta, e ele não me deixa com aquela sensação de que eu estou com alguma coisa na pele. Por exemplo, eu não consigo usar base, porque a sensação da base me incomoda, me irrita, e a, daí eu fico sentindo, eu fico consciente de que eu estou com alguma coisa na pele. Com esse protetor, como ele é uma solução mais aquosa, ele não é tão cremoso, ele não fica tão grosso, ele espalha super bem. Tu, tipo, eu normalmente faço, eu espingava assim no, no rosto, eu pingava no rosto, e aí eu espalhava, e ele espalhava super fácil, super rápido, e ele logo seca, e ele não fica nem brilhoso, tipo, tá, eu tô brilhosa, mas é da minha pele normal, eu não ficava nem brilhoso, e também não ficava pegando, sabe, ele tem um cheirinho muito leve, não tem cheiro de praia, não tem cheiro de protetor solar, e eu acho ele muito incrível. Ele tem um custo-benefício muito bom. Ele é uns 30 reais, 40 reais, mais ou menos. E funciona super, rende muito. E eu prefiro esse do que os, os, os Oil Free da vida. Que é tipo, assim, Vene, Vichy. Pra mim, esse aqui é perfeito. Outro terminado é o meu corretivo. Esse foi o primeiro corretivo que eu tive. Que eu... Olhei assim, nossa, não, esse cortinho funciona pra mim, sabe? Uh, ele é o Color Adapt da Make B também. Comeu no cabelo. Ele é bem fininho, bem líquido, mas ele cobre super bem e ele não acumula. Eu tenho muita marca de expressão no, embaixo do olho, eu tenho muita olheira, então pra mim acumular é fácil. E esse aqui não acumula e ele me deixa uma sensação muito gostosa, assim, não fica aquela coisa dura que tu mexe, o... tu vai piscar e tu sente o cílio grudar embaixo, sabe? Esse aqui é super tranquilo de usar, a cor casa muito bem com o meu tom de pele, o que é muito difícil. Ele é o bege claro e eu não sei como, eu... como ele chegou na minha vida, porque ele apareceu na casa da minha mãe e eu testei, amei e peguei pra mim. Se minha mãe comprou, se minha mãe ganhou, eu não sei. Ele apareceu lá e eu amei. Não sei também se, é, se esse é o tamanho certo, se essa é uma amostra, mas com certeza eu compraria de novo, porque ele é maravilhoso. Vou aproveitar que eu falei da hiperidrose para mostrar um produto um pouco estranho, que é o meu desodorante. Esse desodorante, nossa, tá muito sujo, muito cheio de pó. Ele... eu não dava nada por ele. Ele custa... Média 9 reais, o dia que ele tá mais caro, normalmente eu pago R$7,00, R$7,50, 8 no máximo, no dia, assim, que tá tudo caro no supermercado, ele tá 9 E ele é um sodorante da Monange, ele, o meu é de flor de lavanda, eu amo esse cheiro. E, gente, ele é maravilhoso, ele custa muito menos do que as outras marcas. Eu não dava nada pra ele, tanto que eu várias vezes ignorei ele na, na prateleira. Eu fui comprar porque um dia eu tava com pressa, tava sem dinheiro, e eu precisava de um desodorante que eu tinha esquecido de passar. E aí, eu achei esse aqui e disse, ah, vai esse, né? Não tem outro. E, gente, eu não troquei mais, sem brincadeira. Eu, esse aqui é porque eu guardei pra mostrar pra vocês, mas eu uso ele todos os meses, eu só compro esse. Eu já testei um outro que essa parte roxinha era rosa, mas eu prefiro o cheiro desse, eu não gostei muito. Esse aqui, eu fico, eu, eu sou uma pessoa que eu lembro muito do meu cheiro. Eu passo o dia sentindo o meu próprio cheiro, sabe? Eu fico prestando atenção nisso. E eu gosto de produtos que tenham cheirinhos que me relaxem. Ou que tenham alguma memória afetiva. E esse cheirinho, além dele ser de lavanda, que é muito gostoso, ele me lembra produto de bebê. Ele tem um cheirinho quase de talquinho, assim. Então, pra mim é muito maravilhoso, eu amo esse cheiro. E o cheiro fica o dia inteiro. Ele dura muito o cheiro na pele. E às vezes, quando eu vou to tomar banho, eu vou trocar de roupa. Quando eu tiro, a roupa tá com cheiro. Então, pra mim, é maravilhoso, sabe? E como eu falei, eu, te, eu tenho hiperidrose e tal. E é mais difícil das coisas fixarem cheiro, porque tu transpira mais. Não necessariamente teu suor vai ter cheiro. Mas aquele cheiro de molhado, ou aquele cheiro de... De pele mesmo, sabe? Aquele cheiro de nada. Eu não gosto. Então, isso aqui é maravilhoso. Indico o teste, uma chance, porque ele é muito bom. Eu falei, no vídeo passado, eu falei que todos os vídeos aqui iam ter um produto de ameixa. Todos os vídeos. E então, tá aqui o produto desse vídeo. Esse aqui é um sabonete líquido de ameixa. Eu ganhei de presente de aniversário. Eu... Amo os produtos de ameixa do Boticário. E eu já falei isso mil vezes. Ele é bem gostoso. Ele faz uma espuma super gostosa. Ele tem uma textura muito boa de usar. E realmente, esses produtos anti Antifa eles são mais pela experiência do que pelo benefício. Então assim, eu amo. Eu, é o, um dos produtos que, eu, que quando eu compro, eu compro porque eu quero me dar um mimo e eu quero... Uma coisa que me dê aquele aconchego, sabe? Então eu, tô, eu amo, a gente acabou com ele, ele tá limpo, a gente terminou com o negócio. E a gente não Eu não uso pra tomar banho. Eu usei pra, pra pia. Então eu boto no dispenserzinho que tem o pump e uso ele pra lavar a mão no banheiro. Que é maravilhoso, porque depois eu passo o dia inteiro fazendo isso. Cheirando a minha mão. E aí, vamos falar de uma coisa aleatória que é cílios. Eu terminei com essa máscara, que é a marca Big Illusion, e a minha é a prova d'água, eu amo máscara prova d'água, ela é da Avon, ela é a que tem a pontinha rosa, mas eu usei muito essa, esse rímel, ele funciona super bem, deixa os cílios bem grandões, bem curvadinhos, não caem durante o dia, ele não fica empelotado, agora ele fica porque o aplicador tá num estado ridículo mas ele não fica pelotadão. ele, nossa, sensacional, vale super a pena. Eu peguei isso aqui, porque lá no meu antigo trabalho, a assessorista do elevador vendia avon. E a gente era muito brother, a gente conversava todos os dias. E aí ela me disse assim, ai, ah, tô com dois rímel aqui, rímel, tô com dois rímel aqui, que as meninas desistiram de comprar, eu tô vendendo mais barato do que o que tá na revista, tu quer? Aí ah, eu comprei um. Ela tinha o A Prova d'Água e o Normal. Eu comprei o A Prova d'Água. Eu paguei, acho que 20 reais na época. Faz tempo. E eu só terminei com ele há uns meses atrás. Então, valeu muito a pena. E eu amo esse rímel. Amo. Aí, ah, a gente tá falando de cílios, né? Vamos pra cabelo, que tá tudo ali no mesmo lugar. Que é o meu shampoo. Eu, esse aqui é um dos tubos desse shampoo que eu terminei. Porque eu acho que eu comprei ele uns... Quatro meses seguidos, ele é um shampoo translúcido, ele é transparentinho, ele limpa super bem, ele rende muito, ele faz uma espuma muito gostosa. Era ele que eu estava usando antes de mudar para o shampoo que eu fiz a resenha, então assiste aqui a resenha do shampoo, das primeiras impressões. E, gente, eu amo... Amo por vários motivos, mas principalmente porque ele é muito baratinho. Eu acho que esse tubo aqui deve custar uns 10 reais. E pra mim ele dura muito. Meu cabelo, por mais que agora ele esteja mais curto, ele é um cabelo muito cheio. Eu tenho muito cabelo. Então eu acabo tendo a impressão de que eu preciso mais produto pra limpar. É errado. É. Mas a gente acaba fazendo essas coisas, né? E pra mim um tubo desse aqui dura um mês. Exatamente lavando um dia sim, dia não. Então pra mim isso é um baita custo-benefício, porque tem muito shampoo quando ele é muito grosso que não rende, então tu lava o cabelo e ele vai em 15 dias. Eu amo esse aqui, sempre uso ele em comparação com o da Nina Secrets, ele é um pouco mais grosso, ele é um pouco mais airado mas eu gosto muito dos dois e pra mim os dois têm um resultado muito similar no meu cabelo. Mas é que esse aqui tem um cheirinho um pouco mais de chá mesmo e o Danina tem um pouquinho mais de cheiro de limpeza. Mas de resto, os dois acabam trabalhando quase da mesma forma. Ui, tudo sujo. E vamos pra unha. Aí a gente termina. Eu terminei com a minha base favorita da vida. Essa aqui é a Nutribase Pro Crescimento. Olha que ironia, ela também é chá verde, que nem o shampoo. Ela, esse pingo que tem aqui não sai de jeito nenhum, nunca mais, pode esquecer. O certo é comprar outra e virar dentro e deixar decantando, mas eu tenho uma preguiça de fazer isso. E essa aqui, ela é uma base que funciona muito bem na minha unha. Ela não tem... Uh, como é que é o nome? Parafina? Acho que é parafina. Que endurece demais a minha unha. E aí, não é parafina, como é que é o nome do negócio? Só todo vídeo eu esqueço alguma palavra. Uh, ela não tem uma das substâncias que faz com que a unha fique muito dura, então a unha acaba descamando mais. Eu amo essa base. Tudo, tudo eu amo, né? Que chata. Uh, eu uso essa base sempre, eu vario entre essa transparente e a verdinha, eu gosto mais dessa, mas nem sempre eu encontro, ela é muito difícil de encontrar. Eu gosto muito dessa, eu já sei que ela não vai prejudicar minhas unhas, que ela vai proteger dos esmaltes. Não fica a unha manchada de jeito nenhum. Pena que, ela, que acaba muito rápido, né? Podia ter o refil dela, eu ia amar ter o um refil dela. O último terminadinho é um... Não é um óleo, na verdade. É um secante de esmalte, mas ele não é óleo. Ele é o Ultra Sec da Dylos. Ele funciona de verdade, gente! Isso é maravilhoso! Tem um problema com os óleos secantes, é que eles não secam nada. Porque eles são só um óleo pra, na verdade, tu não amassar teu esmalte. E eles se dizem secantes, mas não são. E isso aqui, gente, seca o esmalte muito rápido. Tipo assim, sei lá, uns 3 minutos, 4 minutos, o esmalte tá seco. E tá seco nível, tu pode lavar a louça que tu não vai estragar a unha. Então, eu achei isso sensacional, dura muito, muito, muito. Só que eu acho, eu suspeito que ela evapora, porque eu não usei tanto assim, sabe? E eu, num dia eu olhei e tava aqui, e umas semanas depois eu fui usar e tava aqui. Aí eu, eu vou comprar outro e eu vou prestar mais atenção nesse sentido pra voltar a falar pra vocês. Mas, por enquanto, foi um dos melhores secativos de esmalte que eu já usei. Funciona muito bem, não borra o esmalte, não risca o esmalte, que é uma coisa que me irrita muito em secativo, que eles riscam o esmalte. Esse aqui não risca, ele dá, ele tem uma consistência mais aguada, mas se tu quando tu passa na unha tu vê que ele forma umas bolinhas como se ele fosse um óleo, sabe? Mas é maravilhoso. Amo demais, compraria outro com certeza. E foram esses meus terminadinhos. Me conta aqui embaixo se tu usa algum produto desses que eu falei, ou se tu tem algum produto pra me indicar. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!